Essa é a página da EQ Option. Se você quiser saber um pouco mais sobre a corretora, é só você explorar a página lendo, vendo todos os itens dela. Vamos aqui em Registro. O Registro aparece: comece a operar agora. Vamos começar a operar agora. Clicou em cima. Vai aparecer o login. Como eu já tenho uma conta, eu fiz essa conta aqui para treinamento, você pode vir aqui, ó, aqui embaixo está escrito não possui uma conta, inscrever-se. Entendeu? Você vai e clica. Só que ele vai pedir apenas um e-mail válido e uma senha de 6 caracteres. Então você vai colocar seu e-mail válido, no caso aqui eu vou botar esse que eu fiz, que eu girei. E a minha senha. e vou apertar OK vai pedir para salvar aqui você escolhe que vai salvar ou não vou colocar aqui nunca no caso ele entrou na minha acabou de criar a minha conta aqui depois você vai personalizando é, verificando os dados conta de verificação isso aí eu vou dá nas próximas aulas. Portfólio, explicar um pouco sobre a parte da corretora. Entendeu? Então é isso. É bem simples, rápido e fácil. Ah, mais um momento, mais uma coisa. Logo aqui embaixo vai estar baixar para o Windows Windows.msi. Isso aqui é o download da, da corretora. Então se você quiser ter o próprio aplicativo dela no seu computador, é só baixar por aqui. Ok, tchau. Nos vemos na próxima aula.